If you always put limit on everything you do, physical or anything else, it will spread into your work and into your life. There are no limits, there are only plateaus, and you must know stay there. You must go beyond them. Eu sou o Victor Nani, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre arte e filosofia e se você curte o canal, dá esse joinha. Se você está curtindo, se inscreve que a gente está chegando aí aos 15 mil inscritos para comemorar muito em breve. Platô é aquele momento da vida em que você estaciona num nível geralmente intermediário de aprendizagem é, de qualquer coisa que você se esforça e a coisa parece que não vai pra frente. Eu resolvi fazer esse vídeo como alguns já sabem, por via do último vídeo que eu gravei aqui com a minha namorada, é, eu estou morando na Irlanda, tá? para estudar inglês. E eu sinto que o meu inglês no início começou a tchá, tchá, subir rapidamente. E aí logo chegou num nível que parece não caminhar mais. Aí eu resolvi estudar um pouco sobre o tal do efeito Platô. E por coincidência, força Jedi ou sei lá o que, uh, dois professores meu de in, meus de inglês falaram sobre o efeito platô em sala de aula. Numa dessas aulas, a professora, a segunda professora que falou sobre o efeito platô, ela perguntou para a turma uh, se alguém conhecia o termo e tal. E teve um colega meu, que é de Costa Rica, que perguntou assim, platô? Tipo, plato para você comer, porque plato em espanhol é prato. E aí todo mundo da turma riu, obviamente, mas o mais é incrível é que ele não estava tão errado assim. E aí, chegando em casa, eu corri para o dicionário etimológico que vê a origem das palavras, não só o seu, seu significado, mas a origem arcaica das palavras, certo? E eu descobri que Platô vem de Platô mesmo, certo? Mas de um uh, francês muito, muito antigo, que quer dizer algo como uh, um pedaço flat, né? um pedaço reto de madeira ou de metal e é para isso que serve prato para comer antigamente antes da porcelana ou da cerâmica os pratos eram retos e geralmente de madeira de metal para você botar coisas quentes em cima só em 1796 é que o termo passou a ser usado como trecho elevado de terra relativamente nivelada e só nos anos 60 é que a psicologia começou a utilizar esse termo como figura de linguagem para o momento da aprendizagem em que a gente sente uh, que, que não consegue mais avançar o efeito platô é, no Brasil é bastante nos Estados Unidos aqui na Irlanda não faço a menor ideia se eles utilizam esse termo mas em geral é muito utilizado pelos educadores físicos tá quando uma pessoa Uh, precisa perder peso, seja por estética ou por saúde, ou os dois, né, que geralmente a melhor coisa que você tem a é fazer juntar a estética com, com a sua saúde, é ótimo. E é muito comum a pessoa começar a perder peso, perder peso, perder peso, perder peso, mudar o seu corpo e aí do nada estabiliza. E aí fica um mês, dois meses, parece que nada acontece, porque ela continua fazendo a mesma coisa, mas não tem o mesmo resultado. E aí o pessoal chama isso de efeito platô. Mas o efeito platô, na verdade, ele é utilizado é, em montanhismo, né? a pessoal começa a subir a montanha, subir a montanha, subir a montanha, e começa a ver que está avançando na, na, sua, na sua caminhada, né? Na, na sua elevação, vamos dizer. E aí tem o um momento que se depara com uma parte da montanha muito reta, ok? Esse é o platô. É ali que a gente se sente quando a aprendizagem não se eleva e aí conversando com os colegas né da do, do, do curso de inglês uh, eu perguntei para uma menina que estava do meu lado uh, o que, que ela sentia com relação ao efeito platô e ela disse que o efeito platô só incomoda ela um, em níveis profissionais que quando ela está estudando acho que é piano e violão que ela estuda é por hobby então se ela chega num nível regular para ela tudo bem, porque ela tá só é, se distraindo. Mas a, o efeito platô, ele realmente incomoda quando você sente por dentro que precisa caminhar, que você precisa ir um pouco além. Porra. Oi, amor. Oi, amor. Tá fazendo o quê? Tô gravando vídeo. Legal! É. Sim, pro meu canal. Aí, do nada, tocou, é tu. É muita realidade na nossa vida, essa frase... É, vai mudar. A gente tá só se fudendo, né? É. E, e sabe o que é o mais engraçado? Você tá falando isso, e eu tô gravando falando sobre o efeito platô. Eu acho que a gente tá nesse momento, né? É, parece que as coisas não avançam, né? Enfim. Tem um motivo, tem que ter um motivo. É, bo é, bo é, é bom acreditar que tem, né? Nama pode ser cósmico. Pode ser também. Eu não sei. Não, eu, quer dizer, tô sozinho. Tô gravando sozinho. Já. Tava no meio da gravação, você ligou. Tá, beijo, bom trabalho. Tchau. Tá vendo, gente? Olha que loucura. Ai. Gente, se mudar pra outro país, é isso. É, é se fuder. É se fuder, a não ser que você seja milionário, vem com dinheiro pra cacete, aluga uma mansão, fica na banheira, beleza. Ou, ou se você consegue um visto de trabalho, venha com um visto de trabalho, é a melhor coisa que você tem a fazer. Mas quando você vem se ferrando, arriscando, ah, parece que nada vai mudar. Parece que tudo vai ficar na mesma coisa, então ela ter ligado agora foi realmente uma coincidência cósmica, um negócio incrível. Enfim voltando, uh, o problema maior eu acho que quando você enfrenta esse momento da vida que eu estou é que a gente sente que não pode ficar no mesmo lugar, esse é o maior problema, porque quando você chega num patamar e que as coisas ficam na mesmice, isso como no caso lá da minha colega que estudava piano, uh, quando é um hobby, tudo bem, mas quando você sente que você precisa ir além e não sabe como, você recorre a todas as possibilidades mesmo assim é difícil é, e vai ter muita gente aí na internet com certeza vendendo os cinco passos do sucesso os não sei o que passos para sair do efeito platô e isso é, é muito arriscado pode ser que você leia uma autoajuda dessa da vida e a coisa funcione claro claro não à toa a autoajuda vende que nem água certo Mas Uh, nós somos pessoas diferentes. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, todo mundo me falou olha, o salário mínimo da Irlanda é um dos maiores, se não o maior, da Europa. E realmente o pessoal aqui ganha muito bem. E aí todo mundo me aconselhou a ralar pra cacete no início, me esforçar, pegar um trabalho hardcore, né, que o pessoal chama de subemprego aqui. E foi engraçado quando eu é, fui trabalhar como é, housekeeper, né, que é tipo um camareiro que arruma é, é, os quartos de hotel, eu me inspirei na Sophie Kalli, que é uma fotógrafa barra performer, e, e ela me estimulou muito, né? o trabalho dela como camareira, é, o trabalho fotográfico dela como camareira, me estimulou muito a pegar esse trabalho, mas infelizmente foi hardcore. E aí eu me inscrevi para trabalhar num hotel de luxo, Passei na entrevista, fiquei feliz da vida, que o negócio é, era muito maneiro, assim o pessoal foi super atencioso comigo Mas o trabalho era bem punk, e eu aguentei um dia Um dia! No final do dia eu mandei a mensagem pra moça, que foi super maneira comigo, dizendo que eu cheguei em casa mancando Então assim, eu não tenho saúde para esse tipo de trabalho hoje Porque eu tô com um problema no joelho, desde que eu cheguei na Irlanda Que decorreu de um problema que eu tenho no pé há alguns anos, então assim uma merda então o efeito platô ele chega para todo mundo é, no ponto de vista físico no ponto de vista psicológico e por aí vai por isso que eu acho que não existe uma chave absoluta para se sair do efeito platô porque essa chave pode servir para mim e pode não servir para você tem gente que diz por exemplo estudar inglês o dia inteiro. Tudo bem, isso é um bom conselho, né? Para você aperfeiçoar uma língua, você tem que estudar muito, é óbvio. Mas, dependendo do momento da vida, se você estuda demais, você trabalha de menos. E aí você fica sem dinheiro para pagar aluguel. Ainda que as possibilidades e os limites sejam diferentes para cada um de nós, uma coisa que eu acho que funciona para todo mundo, ou quase todo mundo, é acreditar numa possibilidade e sair da inércia. Isso é muito importante, eu particularmente sinto isso. Toda vez que eu estou deprimido é porque eu estou na inércia, que eu sei o que eu tenho que fazer, mas tem tanta coisa à minha volta me atrapalhando que eu acabo não fazendo e botando outras prioridades na frente. Toda vez que eu saio da inércia e que eu consigo fazer um pouquinho mais do que antes, parece que a coisa realmente começa a fluir. Mas eu acho importante uh, acreditar, de certa forma, no que o Bruce Lee disse aqui na, na, na citação do início do vídeo, que não há limites, só há platôs. Ou seja, pensa que tudo aquilo que está te limitando hoje pode ser passageiro. Bom, e eu queria terminar esse vídeo com um desafio aí para vocês botarem nos comentários. Que relação vocês conseguem enxergar entre o efeito platô e a caverna de Platão. Para quem não sabe do que eu tô falando, clica aqui em cima que eu tenho dois vídeos sobre a caverna de Platão. Beijos e até a próxima. becomes Now, water can flow, or creep, or drip, or crash. Be water, my friend.